Oi malta, estou aqui a gravar mais um vídeo, hoje aqui, de... é o meu primeiro vídeo a criar legendas, é verdade, é o meu primeiro vídeo em que eu crio legendas mesmo por mim, sempre que eu ponho legendas automáticas, o que acontece malta, estão uh, sempre erradas, é verdade, estão sempre, praticamente sempre erradas, então agora está tudo certo, olhem, olhem só o ritmo. Não sei se vocês vão conseguir ouvir não. Espera lá malta Estou a ficar sem bateria Malta terminou a bateria mas felizmente Consegui Não consegui voltar a gravar Isto é na edição é que juntei as duas partes tá Olhem só Malta eu não sei se vocês estão a ouvir assim tão bem então Eu vou editar -vos. Ah uh, Tá aqui a dizer Minecraft, deixa me lá ver se vocês conseguem ver bem Travou malta Travou Pronto, já está bom para mim Vocês não conseguem ler assim tão bem pois não malta Pois não, maldentro, eu não leio para vocês. Se quiserem ver é como instalar Minecraft original grátis. é O último vídeo e também está aí uh, em cima. Neste caso é onde está este izinho. Neste vídeo aparece este esse vídeo. Onde já está as primeiras legendas. Aqui está escrito Minecraft. Como... Minecraft grátis. Vem Malta, é assim. Oi Malta sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou aqui, a... ah, lá, não poder, ah, e eu estou aqui a ensinar como instalar um Minecraft original grátis. E bora lá para o vídeo de hoje. Malta, de início, nós pesquisamos Minecraft, link na descrição, isto já é eu a, a informar, né? Escrevemos Minecraft, aqui é o oficial. Vamos aos games, lá em cima, estão a ver. Clique no primeiro, neste caso é o Minecraft, né? E experimenta gratuitamente. E é até aqui onde eu estou, bora lá continuar. Então bora lá, clique... No transferir. Vem. Neste caso vou pôr clique. Duas vezes. Depois de transferir, nem vai aparecer. Ai, ai, como eu escrevo assim tão mal, malta? Ap aparecer, já está aqui. Pera lá, vai um e malta. Vou escrever um ecrã, um ecrã bem parecido a este estou a ver Malta agora bora lá próxima parte vocês cliquem em manter se Iniciada. E agora bora lá corrigir né, que temos que corrigir, quer tudo, muito bem escrito, não quero erros, então bora lá continuar, mas malta foi este o vídeo de hoje, foi pequenino, sim foi, mas malta porque é que eu estou a fazer isto, para um tutorial vocês, quem não ouve bem, saber jogar, porque querem Minecraft grátis. Há pessoas que não ouvem. Então, vem um o vídeo assim, malta. vem. Neste caso, eu acho que também vou pôr em inglês. Se for possível. Né? E quando se clica aqui em legendas, aparece simplesmente isto. Não vai aparecer outros. Só se clicarmos aqui. E só vai aparecer aqui. Se adicionarmos legendas, eu adiciono outra legenda, mas não automática, né? Mas isto está muito trabalho, um grande abraço, espero que todos tenham muito gostado do vídeo, um grande abraço, fui malta, tchau!